La Universidad tiene varios proyectos de investigación. Uno es el que corresponde a la Facultad de Ciencias de la Salud y trata en líneas generales del de impacto de las enfermedades de transmisión hídrica en la salud. O sea, es una vinculación entre el clima y ciertas enfermedades que están asociadas a la parte, digamos, seria especificamente hidrológica, não? A minha intenção aqui e o objetivo é traçar um plano realmente de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e seus efeitos na saúde humana. Um efeito dessas mudanças seriam, por exemplo, seria a propagação do vetor causando, por exemplo, um maior número de casos de dengue, de malária, leptospirose, entre outras doenças. Então, se, então se, este, este é um assunto muito importante em todo o mundo e que é preciso que os órgãos institucionais, sociais, as empresas e toda a sociedade se conscientize. Dessa importância, nos últimos anos, nas últimas décadas, o homem é sido culpado pelo aumento dos efeitos do efeito estufa ou das mudanças climáticas em si. E um exemplo disso que temos muito forte é que cada vez mais temos eventos climáticos extremos muito mais intensos, como por exemplo ondas de calor ondas de frio e essa, essa esse aumento, sim, nas últimas décadas tem sido maior e, e inversamente proporcional tem sido menor a consciência da população de um modo geral nos países da do, da América do Sul como um todo. A intenção é que realmente possamos, juntamente com a Gabriela e toda a equipe, que a gente possa... É, Implementar um plano de mitigação e adaptação a essas mudanças climáticas, mas também conscientizar a população. Eu acredito que o primeiro passo que temos que ter junto conosco, pesquisadores, é o apoio da mídia, que tenhamos um programa ou um espaço na mídia para que a população, especialmente a população que tem menos acesso a essas informações de mudanças do clima, como ela se conscientizar e participar dessa melhoria para o meio ambiente. Como, por exemplo, temos que pensar na reciclagem do lixo, né? na separação do lixo orgânico e não orgânico, temos que pensar em como usarmos menos os nossos automóveis para que é, joguemos no meio ambiente menos, menos gás carbônico e com isso tenhamos um menor efeito estufa e com, com isso tenhamos uma menor um menor câmbio climático e, depois, numa ação mais concreta, mais física e que se, se faça realmente valer essas ações, como, por exemplo, aqui na própria universidade. É preciso que a gente comece onde nós estamos, no nosso local de trabalho, porque quando mudamos nosso ambiente, o ambiente em que vivemos, mudamos o mundo, podemos mudar o mundo com nossas ações. Então é preciso que comece aqui, por exemplo, né, com a reciclagem, com a a conscientização dos alunos, por exemplo, acredito que todos os alunos da Faculdade de Ciências da Saúde possam fazer um, um seminário, um, um curso de curto período para que eles tenham também essa noção e aprendam a importância das mudanças climáticas na saúde uma vez que aqui é uma Faculdade de Ciências da Saúde. assim é importante destacar que a província de Entre Rios é uma das regiões eh, del mundo y de la Argentina, es la región que mayor precipitación mostró en los últimos 60 años. Y los modelos eh, los, los modelos de, de climáticos lo que pronostican es que esa tendencia continúa en aumento. Por lo tanto, eh, hay que tomar medidas de, de adaptación a esos cambios que ya están ocurriendo. Lo que pasa es que la ocurrencia es paulatina y gradual. Si bien la variabilidad es algo natural, propio del, del clima, eh, es, es en respuesta al cambio climático. Y, y de eso sí somos responsables. Y, y bueno, hay que actuar en consecuencia, ya no se puede cambiar. El cambio está ahí, está en marcha, y así hoy se detengan las emisiones, cosa que no va a ocurrir, pero de ocurrir, no, el, el cambio que ellas provocan o provocaron eh, continúan en aumento por décadas y quizás más. Entonces hay que adaptarse y parte de la adaptación eh, o quizás el, el primer escalón es el tomar conciencia. Y desde la ciencia lo que podemos ofrecer es lo, el conocimiento para que la población tome la conciencia necesaria Y las instituciones, bueno, hagan su parte también, eso es fundamental, ¿verdad?